elas são muito bonitas né o homem que tem que saber olhar a beleza da mulher a gordinha não tem que se intimidar porque é gordinha e aí né não faz bem para a saúde dela aí mas ela continua sendo uma pessoa bonita um ser humano não pode se privar de se aproximar de uma pessoa de paquerar alguém por ser gordinho tem que se produzir bem bola pra frente aí é, um abraço para as gordinhas do Brasil. Certo? Tchau, tchau.